e as suas aproximações com o campo da educação. A palavra filosofia ela tem origem na Grécia Antiga, significando amor ao saber. O termo filos, aludindo a ideia de amigo, e o termo sofia, aludindo a ideia de sabedoria, remetem à ideia, à noção do filósofo como amigo e amante da sabedoria. Professor Dermeval Saviani, na obra Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica, vai dizer que a filosofia ela pode ser definida como uma área do conhecimento que desenvolve reflexões e conceitos sobre problemas que a realidade apresenta de maneira radical, rigorosa e de conjunto. Quando nós nos referimos a uma reflexão radical, nós remetemos à ideia de uma reflexão que vai até as raízes da questão. A reflexão rigorosa, ela remete ao uso de procedimentos, de métodos rigorosos, ou seja, o pensamento não é conduzido de maneira aleatória, mas é, não é também baseado em crenças Pessoais a um método para conduzir o encadeamento do pensamento. Quando nós nos referimos à ideia de reflexão de conjunto, nós remetemos à ideia de uma reflexão que busca examinar o objeto, o problema, de uma maneira mais ampla, relacionando diferentes dados coletados na realidade relacionando diferentes perspectivas e diferentes prismas. E qual é o objeto, quais são os objetos de estudo da filosofia? A filosofia, ela busca problematizar e compreender o sujeito que conhece. O que é o ser humano? Quem é o ser humano? O que diferencia o ser humano dos outros seres e dos animais. O que é a conduta humana? Como se forma a conduta humana? O que é o bem em termos de conduta humana? Essas são perguntas sobre o sujeito que conhece. A filosofia também busca compreender e problematizar o conhecimento. O que é o conhecimento? Como os seres humanos formulam conhecimento? Qual é o processo que leva os seres humanos à formulação dos saberes? Os saberes formulados pelos seres humanos, eles são válidos, fidedignos, passíveis de justificação? Os saberes elaborados pelos seres humanos, eles são inatos? E sempre existiram? São a priori? Ou eles são adquiridos e elaborados em meio à experiência? Essas são questões sobre o conhecimento. A filosofia também busca problematizar e compreender conceitos relativos a temas é, relacionados, por exemplo, à ética, à política, à epistemologia, considerada entendida como teorias que vão versar sobre o conhecimento. A filosofia é um campo do conhecimento que vai problematizar e conceituar, então, temas, como eu disse, relativos à ética, à política, à epistemologia, à estética, como o campo das sensações, à metafísica, enquanto uma disciplina que vai tentar entender o tempo, o espaço, as causalidades, isso é, as causas da realidade. A filosofia... Ela, dessa maneira, ela se diferencia dos conhecimentos elaborados no âmbito religioso, que são conhecimentos que muitas vezes não, tem, não são questionados, não abarcam o questionamento, a verificação. Os conhecimentos filosóficos se diferenciam dos conhecimentos artísticos e se diferenciam completamente dos saberes elaborados no senso comum, dos saberes provenientes dos ditos populares, se diferencia dos, das narrativas míticas, das lendas. E o saber filosófico, também o conhecimento filosófico, ele se diferencia dos conhecimentos elaborados pelas ciências empíricas que buscam, muitas vezes, uma resposta, uma solução com função e com aplicabilidade prática e mais utilitária. Bom, aí vocês podem me perguntar mas se a filosofia ela não tem uma finalidade utilitária qual é a importância da filosofia? A filosofia ela é imprescindível para que a gente possa compreender a realidade. Como disse anteriormente a filosofia é importante para que a gente possa compreender quem é o ser humano, quem é o sujeito que conhece, o que é o conhecimento, o que é a virtude, o que é a cidade, o que é a polis, temas relativos à ética, política, epistemologia, estética, metafísica. A filosofia nos possibilita, então, compreender a realidade e, inclusive, enxergar coisas que nós não víamos, coisas que estão à margem. A filosofia... Nos ajuda a questionar, a nos espantar com o real, a elaborar problematizações. A filosofia nos leva a embaralhar as coisas, mas também a ordenar as coisas. Essa é a importância da filosofia. O processo do pensamento filosófico ele é mais importante do que a resposta. Pode ser que, ao filosofar, a gente chegue a aporias, ou seja, a gente não chegue à elaboração de uma resposta única. Pode ser que a gente elabore respostas plurais e pode ser que a gente chegue a mais problematizações. Como disse, novamente, a centralidade da, da filosofia é a compreensão da realidade, a problematização da realidade é tentar enxergar coisas que nós não víamos, é ampliar o leque de problematização, de significação, é embaralhar as coisas e tentar ordená-las novamente. Por isso, o processo do pensamento filosófico, ele é mais importante do que a resposta, embora as conceituações da filosofia também podem, nos possam, é, têm o poder de nos ajudar a pensar o nosso cotidiano. Nós podemos agir com consciência filosófica. Filosofia, enquanto campo do conhecimento, é uma disciplina acadêmica, então, nós temos curso, curso acadêmico de filosofia, que forma filósofos, mas nós seres humanos, pessoas que no cotidiano não nos formamos em filosofia de modo específico, nós podemos nos valer da filosofia para desenvolver um pensamento filosófico. Um pensamento que busca compreender a realidade, que problematiza, que questiona, que utiliza um, um, um, um método de raciocínio lógico buscando posicionamentos fidedignos, posicionamentos válidos. Considerando a conceituação da filosofia como uma reflexão e uma conceituação radical, rigorosa e de conjunto, nós podemos entender a filosofia da educação como uma disciplina que vai desenvolver problematizações, análises, reflexões e conceitos sobre problemas que a realidade educacional apresenta também, de maneira radical, rigorosa e de conjunto. Ou seja, nós, analisare nós analisaremos a realidade educacional não a partir do senso comum, não a partir das crenças pessoais, mas nós olharemos para a realidade educacional, problematizaremos a realidade educacional de maneira radical, rigorosa e de conjunto considerando aproximações que nós podemos fazer entre o campo da filosofia e o campo da educação, nós podemos pensar na formação de sujeitos, na formação de professores e de estudantes que desenvolvem a capacidade de duvidar, de problematizar, de pensar, de investigar, de agir sistematicamente por meio de métodos lógicos de raciocínio, nós podemos pensar na formação de professores e de estudantes capazes, que desenvolvem a capacidade de criar ideias, de criar conceitos, de criar propósitos e ações baseados em um processo radical, que vai até o fundo da questão, rigoroso, que utiliza métodos de raciocínio e de conjunto, ainda no que tange às aproximações da filosofia com a educação, nós podemos dizer que a filosofia, ao se afastar das explicações baseadas no senso comum ao se afastar das explicações baseadas nos mitos, nos, dizes, nos ditos populares, nas crenças pessoais, nas crenças familiares, ela nasce com o intuito de elaborar conhecimentos confiáveis e passíveis de generalização, passíveis de serem aplicados não apenas em uma comunidade, mas conhecimentos que são importantes para diferentes pessoas, em diferentes localidades, com diferentes interesses específicos. Então a filosofia, ela nasce com esse intuito de elaborar saberes, de elaborar conhecimentos confiáveis, passíveis de generalização e também nasce com o intuito de transmitir o conhecimentos elaborados entre gerações. Elaboração de conhecimento e transmissão dos conhecimentos elaborados historicamente, entre gerações, são fins, objetivos caros à educação também. As práticas pedagógicas, elas herdam da filosofia a necessidade de construção de saberes e métodos fidedignos. A importância do compartilhamento dos saberes a imprescindibilidade do espanto, da dúvida, da problematização e da investigação. Passamos então à apresentação dos conteúdos relativos à unidade 2 deste primeiro módulo da disciplina. O objetivo desta unidade é tratar o início, a gênese da filosofia ocidental como área de conhecimento. Conhecer o processo histórico de constituição da filosofia é importante para que a gente tenha a ideia de em que medida os debates do campo da filosofia dialogam com ou impactam o campo da educação. Então nós podemos dizer que o início da filosofia remete à substituição paulatina do mitos, dos mitos. Pelo Logos. Logos é a palavra que possibilita o pensamento racional. Os mitos eles eram a explicação para a realidade que os gregos antigos possuíam. Inicialmente, os mitos eles eram transmitidos oralmente, sendo também registrados em suportes, em vasos, em esculturas, em painéis, e até em escritos de poetas. Os mitos, inicialmente, eles não tinham a conotação que tem hoje para nós de lenda, de história, de fantasia. Os mitos, eles eram um instrumento utilizado pelos gregos antigos para explicar a realidade, para explicar, por exemplo, a origem do mundo, o que é a virtude humana, como como conduzir a conduta humana, né? Então, os mitos, eles, eles tinham um poder de explicar a realidade e, a partir dessa realidade, a gente desenvolvia, os gregos desenvolviam as suas ações na polis, na cidade. E aí, é na medida em que o logos passa a ser hierarquizado como possibilidade para explicar a realidade, que o mito, ele passa a ser entendido como lenda, pelos gregos, e passa a ser também substituído. É lógico que essa substituição de um raciocínio mitológico para um raciocínio baseado na palavra, na palavra que argumenta, na palavra que questiona, na palavra que tem uma ordenação lógica, essa passagem ela não se deu de uma hora para outra e ela está relacionada a mudanças no contexto grego, como as navegações marítimas, a criação um, da, da escrita, a criação da escrita, a criação do calendário, a criação da ideia de polis, a criação da ideia de política, os fins da cidade. Então nós temos todo um contexto que corroborou o, essa passagem essa passagem de um pensamento mitológico para um pensamento filosófico. E nós temos, então, os primeiros filósofos, também chamados, nomeados como filósofos pré-socráticos. São filósofos que vieram antes de Sócrates. Esses primeiros, os primeiros filósofos, eles se constituem como pensadores que se preocuparam fundamentalmente com a origem do mundo e com as causas de transformação de natureza, de forma não mais pautada nos mitos. E então, Tales vai dizer que a causa motora de todas as coisas é a água. A água é o elemento primordial a partir do qual outras coisas são originadas. Thales estava certo com relação à importância da água. Né? Todavia, hoje, nós sabemos que nem tudo é água. Outro exemplo de filósofo, filósofo pré-socrático, nós podemos trazer Heráclito. Heráclito vai dizer que ele vai ter outra ideia sobre a composição das coisas. Ele vai dizer que tudo está em transformação e que, portanto, é o fogo que é o elemento primordial e a partir do qual ocorre a, a transformação da natureza. Ora, se o fogo é transformação, Heráclito vai dizer que todas as coisas estão em transformação contínua, constante. Todas as coisas que nós vemos no nosso mundo empírico são transformáveis. Portanto, nós não entramos no mesmo rio, nós nunca entramos em um mesmo rio, porque a pessoa que entra no rio, ela é diferente, a depender do momento, da vida, da circunstância do dia, e o rio também, ele é diferente, a depender das circunstâncias da natureza. Heráclito vai ser um dos primeiros filósofos que vai dizer, então, que a origem das coisas está no fogo, e o fogo nos ensina, nos mostra que tudo está em transformação. Então todas as coisas do mundo estão em transformação. As teses de Heráclito vão ser questionadas, por exemplo, por outro filósofo que constitui esse, esse conjunto dos primeiros filósofos, denominado Parmênides, que vai dizer que as coisas, que, que as coisas não estão em transformação. O ser é uno. As coisas são inalteráveis, indivisíveis. Tudo que nós vemos é. Por quê? Se nós vemos, é porque elas são daquela maneira. Elas não estão em transformação. Os nossos sentidos nos enganam. Por isso nós pensamos que elas estão em transformação. Vejam, novamente, estou trazendo a ideia de filósofos pré-socráticos, de primeiros filósofos que instituem um modo de pensar que é baseado na observação, no questionamento, na problematização, na contra-argumentação, no embate entre ideias, no método e na justificação. Considerando a tradição filosófica antiga, ocidental, pense que nós temos um outro marco na filosofia que se dá com Sócrates, uh, Sócrates, é, ele vai se constituir como um marco na história da filosofia, porque ele vai romper com as preocupações quase que exclusivas com a formulação das do, doutrinas sobre a realidade natural que nós encontramos nos filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos se preocupavam com a natureza. O objetivo deles era entender e tematizar a natureza, a origem da natureza, a causa dos elementos naturais. E Sócrates vai ser um marco na história da filosofia, porque ele vai se voltar prioritariamente para a problemática ético-política, ou seja, para discursos, para reflexões sobre o ser humano, sobre as virtudes, sobre o conhecimento sobre a cidadania, sobre o cidadão, sobre a polis, sobre a democracia. Entende-se, então, que é com Sócrates que a problemática ético-política passa para o primeiro plano das discussões filosóficas. E esse é, essa é uma temática ser, que vai ser tratada na unidade 2 é, deste primeiro módulo, desta disciplina, essa unidade 2, intitulada O Início da Filosofia. Juntamente com Sócrates, uh, os sofistas também vão contribuir para essas discussões ético-políticas, embora com visões diferentes e até divergentes das apresentadas por Sócrates. Estudos recentes vão nos mostrar que os sofistas contribuíram para a quebra dos privilégios da oligarquia e, em especial, para a quebra dos privilégios no domínio do logos, no que, diz a, no que diz respeito à aprendizagem. Anteriormente, na oligarquia, entendia-se que quem dominava o conhecimento eram os herdeiros do trono, os sofistas vão trazer a ideia de que qualquer pessoa, na medida em que aprende a dominar a palavra, o raciocínio, tem condições de desenvolver conhecimento e tem condições de participar das decisões da polis, da polis das decisões da cidade. Uh, o embate, o principal embate entre Sócrates e sofistas é que os sofistas são. É, reconhecidos como professores, como pensadores, que vão ensinar cobrando pelo seu ensino. Sócrates vai dizer que uh, os sofistas, então, eles se valiam da arte de argumentar para persuadir e também para ter ganhos ali financeiros. Uh, então, embora uh, havendo contradições, né, entre as visões de Sócrates, sofistas, e a despeito também das críticas de Sócrates aos sofistas, nós podemos entender que, que tanto Sócrates quanto os sofistas são pensadores importantes nesse período e são marcos na história da filosofia por introduzirem a problemática ético-política. Sócrates foi um filósofo que confrontou o Estado confrontou as práticas políticas da sua época, defendeu a independência do pensamento em relação aos valores das instituições, inclusive, principalmente, a independência do pensamento em relação aos gostos imediatos dos governantes. Sócrates vai alertar na sua época nas suas andanças pela cidade, que as ações dos governantes poderiam ser inadequadas, poderiam advir de um gosto imediato e poderiam ser irrefletidas, poderiam ser, poderiam ser posicionamentos sem reflexão. O bom governante é aquele que desenvolve o pensamento reflexivo, que desenvolve atitudes, Virtudes advindas de processos educativos baseado na reminiscência de conhecimentos, de saberes verdadeiros. Os conhecimentos para Sócrates estão em nós, mas é preciso fazer um parto desses conhecimentos. E esse é o processo de reminiscência, esse processo de parto, de trazer a consciência os conhecimentos verdadeiros e válidos que nos possibilitam compreender as nossas fragilidades, que nos possibilitam o entrar no movimento de questionamento e que, enfim, nos colocam num, numa posição de sábios. Sócrates desenvolveu discussões que influenciaram os debates educacionais historicamente, Debates, por exemplo, sobre o que é inato ou adquirido nos seres humanos. Por exemplo, para Sócrates, eu acabei de dizer que os conhecimentos advêm do parto de saberes que já estão em nós. Ele faz a ideia, ele faz menção à ideia de saberes que são inatos, que são prévios à experiência. Ou seja, Sócrates coloca para nós esses debates, ele nos faz pensar nos debates sobre o que é inato ou adquirido no ser humano mesmo, porque as ideias de Sócrates também vão ser depois questionadas, ideias inatas de Sócrates serão, serão questionadas no âmbito da filosofia. Sócrates nos coloca frente a debates sobre o valor processual do conhecimento o processo, as respostas dessa pessoa, Sócrates trazia, ia trazendo argumentos contraditórios, visões contraditórias. Sócrates trazia contra-argumentos. seja, Sócrates evidencia a importância do debate, do contra-argumento, das visões diferentes como elemento sine qua non, sem o qual não há elaboração do conhecimento. Enfim, Passamos aí por algumas das principais ideias uh, que vão percorrer os estudos de vocês, que vão compor os estudos de vocês neste primeiro módulo da disciplina. É lógico que com as videoaulas e com as leituras, vocês poderão chegar às especificidades, chegar às especificidades desse primeiro dos conteúdos relativos a este primeiro módulo. Desejo a vocês bons estudos.